Senhoras e senhores, sejam muito, muito bem-vindos a mais um Chacoalvinho Fusão Bombanda E nosso convidado de hoje Não dá pra sair sem movimentar o jogo, não é mesmo? 24 aninhos, Sergipano, Pano, morando, do Rio de Janeiro O que mais que eu tenho pra falar sobre ele? Foi do VD15, Gobi, Fans vs Favor Ele entrou como fã E lá ele foi sexto eliminado Aqui ele deu uma melhorada nesse histórico aí, ficou com a décima primeira, décima colocação, né? E ao... quarto membro do júri, seja muito bem-vindo, senhor Yuri Rodrigues. Quem é esse? Eu conheço o Sheila Mello. Ai, Jesus, começou. Como é que eu vou tratar da pessoa? É Yuri, é presco, tia Sheila, como você que você? <risos> Obrigado, amigo. É uma honra estar aqui com você pela primeira vez, né? Porque na minha época não existia... É, a, a, aqui, ó, para você. Ah! Ah, que fofura, <risos> gente. Eu vou tentar contextualizar isso. é, é só. a camisa dos Ornitorrincos Grenás, gente, que, que é do um 3, que ele foi meu filho lá. Eu era, eu era moderador dos do Ornitorrincos ai ah, Beijo para todos os Ornitos aí que estão assistindo e venham por encontrar Não cabe mais, mas uma, a gente vai tentar fazer. E não é, é a única camisa é... sua que eu tenho, tá? Olha aqui, ó. <risos> ó, que eu tenho até hoje. Meu Deus, Jesus, toma conta, essa camiseta. Meu, olha, a, a, o chá já tá virando uma coisa... Viu, nostálgica. Uma Nossa senhora, essa camiseta eu também dei pra esse menino aí. Quando eu descobri que ele gostava de filme de terror, eu tinha. Uma vez ele elogiou que eu tava com ela e eu fui e dei pra ele a camiseta. Jesus. Bom, vamos lá. <risos> é, amigo... Antes da gente entrar na história mesmo, estava tá, conformado já sabia que ia sair ou foi um blind para você ontem? Não, eu já sabia que eu ia sair em algum momento. né? Eu era o alvo no conselho que o Griten saiu, mas ganhei uma imunidade quando eu esperava e né, prolonguei um pouco a minha eliminação. Hum, muito bem. Né? Calma que a gente vai chegar lá, porque tem uma minoria autoproclamada aí no meio dessa história. Vamos entender como é que você vira o Gente, chá com o Yuri vai ser uma delicinha, tenho certeza que vocês vão gostar e por esse motivo já dei aquele like maroto, se inscrevam no canal do VD, ativem o sininho para receber as notificações e receberem o chá antes dos coleguinhas que assistem, que recebem o link só pelo, pelo Facebook. Bom, Yuri, a minha leitura do seu jogo e aí eu não sei se é a mesma leitura das pessoas da plateia e se é uma leitura correta, é que, durante boa parte do jogo, durante a maior parte do seu jogo, você ocupava aquela posição meio de... É, de pessoa que está entre as alianças, de pessoa que está entre o, as pessoas, que está ali no meio, que está posicionado de um lado, mas também tem informação do outro, que está recebendo as informações ali. Uma posição que é muito privilegiada, mas é muito perigosa também. Primeira pergunta, você acha que essa leitura faz sentido? E, e você acha que ela, assim sim, foi mais benéfico para você ou foi mais alvo para o seu jogo? Um, a leitura está certa, né? Na verdade, eu deixava bem claro para as pessoas com quem eu estava jogando, só que eu tentei manter boas relações com todo o casting. Então, eu sempre fui meio aberto a quanto eu queria jogar com qualquer pessoa que o cenário permitisse. Então, embora eu tivesse claro de um de um lado eu me mantinha conectado com as pessoas do outro sabe e eu tinha uma aliança central que eram as minhas prioridades de fato e essas pessoas estavam em lados distintos e no final estávamos juntas então acabava tendo um bom contato com pessoas de ambos os lados mas eu não era tipo a gente duplo não era esse o caso mas e... eu tinha uma boa relação um bom fluxo de informação, porque se você está aliado com pessoas que estão aliadas com pessoas diferentes, acaba que você recebe boa parte das informações para o jogo. Você acha que isso foi, foi uma coisa boa para o seu jogo? Ou, ou você acha que estar nessa posição acabou sendo percebido como alguém em quem eu preciso mirar porque está muito bem conectado no jogo? Uh, não, foi bom para o meu jogo, sim, porque informação é poder dentro do Survivor uma pessoa bem informada, é, você pode não estar tá fazendo grandes movimentos, mas você saber do que acontece, você pode não ter um ídolo, mas você saber com quem está um ídolo, você sabe, é, é muito vantajoso também. Sim. Então, eu acho que o que me tornou um alvo não, não foram essas relações, eu acho que foram outras consequências que vieram depois. Sim. Bom, é, você é o segundo em sequência membro da Zória original que eu estou recebendo aqui no chat. E o, o Griten, pelo que ele me falou no chá dele, é... ele era o Bora da, da tribo, da Zora original, mas enquanto ele estava lá, ele não percebia que ele era o Boro, ele não achava que ele era o é... Qual era a sua leitura da tribo? Você acha que o Griten era, era, era, era, era o alvo mesmo? E por que, que ele não, não conseguiu perceber isso? Então, quando o jogo começou e as tribos foram definidas, é, eu fiquei desesperado porque eu não queria uma tribo de cinco pessoas. É muito perigoso, não tem espaço para você se esconder com cinco pessoas. É, então eu estava analisando quais possibilidades eu tinha para poder jogar. Uma dessas possibilidades era com o Gritem, porque eu conversei com ele e a gente teve uma troca legal, eu senti isso. Um, só que eu recebi informação um pouco tempo depois de outras pessoas da tribo, que o Griten meio que tinha sutilmente me jogado embaixo do ônibus. Né? Falou, ah, o Yuri ele é meio, meio mandão e tudo mais, sendo que eu tinha conversado com ele muito de boa, não, não era nem sobre jogo em si. E aí eu falei, ok, então o Gritem ele não me quer na tribo, ele não quer jogar comigo. E as pessoas que eu teria para jogar junto comigo e com o Gritem, aparentemente também não estava tão aberto para o caminho dele, então o Griten acabou se tornando boro da tribo de verdade, e a gente trabalhava para que ele não se sentisse assim, porque eu acho que independente de, da pessoa estar prestes a sair, é, são pessoas, né, então a gente tem que manter a conexão com elas, porque a gente nunca sabe o que o jogo pode guardar para a gente, podia haver uma swap que veio realmente antes dele sair, e eu sempre pensava, se eu não eliminar o gritem antes de uma swap, ele vai avançar no jogo e é capaz até dele me eliminar mais para frente, então, isso quase aconteceu, de verdade. Ah, mas você acha que, bom, se tivesse acontecido ali um CT na Zória e Gritem sai, na, na formação de quatro pessoas, você acha que você ainda estaria bem antes da saída do Luciano? Acho que sim. A gente tinha uma maioria uh, de três pessoas quando o Luciano ainda estava no jogo. E, embora o Pedrinho, por exemplo, no, no chá do Griten ele falou que o Pedrinho era alguém que ele se sentia muito próximo. E é o jogo que o Pedrinho faz, ele tem uma magia que ele consegue fazer as pessoas confiarem nele. É... Mas eu acredito que eu tava com o Pedrinho porque não era só uma maioria na tribo. Né? Eu fui puxado também é, para uma outra aliança intertribal. Então assim, quem quer eliminar alguém na tribo não puxa ela pra intertribal ou coisas do tipo. Simplesmente tenta deixar ela confortável dentro da tribo. Entende? Então... Eu continuaria nessa maioria, o Luciano Quita, mas tinha Debs que era alguém que eu uh, fui construindo a relação é, muito gradual. No início a gente não falava tanto de jogo e a gente foi se aproximando e foi construindo uma relação de confiança da minha parte pelo menos, né? Legal. Bom, é, me corrija mais uma vez se eu estiver enganado, mas eu acredito que o senhor Moscatelli é, foi uma figura importante para o seu jogo. Muito. Tá. E aí é... sai Luciano com a desistência, a Yarila é extinta, a Mosca ele entra pra sua tribo, pra Azor. Ele já era uma figura importante nesse momento? Desde o começo vocês já estavam pretendendo jogar juntos? É... Como que é? a entrada do Mosca muda as coisas na, na tribo para pro seu jogo? Eu já sabia que se a Yarila fosse extinta... É o Mosca viria para a tribo, acredito que a Rabone também viria para minha tribo. Acho que seria a escolha. Porque eu já estava aliado, sim, com o Mosca, desde antes das tribos serem definidas. A gente conversou no primeiro dia, teve uma conexão muito boa, a gente já foi amigo antes, é, tivemos o um desentendimento, ficamos sem nos falar por anos e voltamos a nos falar por conta do jogo, mas foi uma conexão muito sincera, é, junto com a Sara. Então nós três tínhamos um contato muito bom. E quando eu caí na tribo diferente deles... E eles caíram juntos, eu fiquei, assim, muito desesperado com a formação da minha tribo, eles estarem lá na deles. A desistência da Sarah me afetou muito, porque eu não só perdi a Sarah, mas eu perdi também o Luciano, que era um aliado também. Então, as, esses dois pits foram, assim, eu acho que eu fui a pessoa que mais foi afetada com isso. E eu fiquei, assim, tipo, surto. Programa, né? É, duas pessoas que eu perdi. Então, Bom, mas então quer dizer, se sai Luciano e entra a Mosca, você está trocando um aliado por outro, tal. Talvez nesse sentido não tenha afetado tanto assim o seu jogo na Zória. Não afetou, foi, pelo contrário, foi bem benéfico, porque embora eu tivesse uma boa posição na, na Zória, é, o Mosca era alguém que eu realmente confiava, então eu sabia que com ele ali do meu lado eu tinha alguém que eu podia ser 99,9% sincero. E essa, essa relação sua com o Mosca, essa profundidade sua com o Mosca, era uma coisa que muita gente não sabia que. Vocês eram tão próximos assim? Uh, eu acredito que não. Da minha parte, eu não tinha muito problema em esconder tanto, que eu tinha uma boa relação com ele. Eu não falava sobre sermos aliados. Quando alguém perguntava, eu falava, olha, eu tenho sim uma boa conexão com o Moscatelli, acho que é alguém que eu posso jogar sim. Só que eu não falava, ah, estou com o Moscatelli. Eu acho que ele tentava mascarar um pouco mais. Uh, acho que o Pedrinho desconfiava que a gente era bem próximo, mas eu tentava fazer parecer que não, mas acho que funcionava muito não. <risos> Tá, não, eu tô te perguntando isso, porque aí vem a, a swap, é, e é uma swap que separa vocês dois de novo, e, bom, por um bom tempo, acredito que os, ambos estavam muito bem posicionados na, nas tribos da swap, mesmo estando separados aí na... na da Zória, né, dessa formação aí da Zória. É, o que, é, se a gente for pensar no sentido amplo do jogo, né, numa... numa Fusão aí iminente poderia ser muito bom porque se ele está bem conectado e você está bem conectado e vocês dois é, se estão juntos tinha um grupo ali de pessoas interessantes que vocês pudessem trabalhar é, numa eventual fusão era assim que você se sentia nesse momento? Uh, não, <risos> eu <risos> A gente tinha uma aliança, né? Que eu acho que eu posso falar porque o Cash já sabe, então não precisa, não é um segredo. Não sei se eu já falaram que... explicitamente aqui. É. Eu tinha uma aliança é, que eram com as pessoas. Quando eu cheguei no jogo e ouvi vi o Cash, é, tinham pessoas que eu sabia que tinham conexões entre elas. Pessoas com mais conexões. Era a suposta Aliança de São Paulo, tinha o suposto pessoal de Edu Leal, as conexões dele. Uh, eu sabia que eram conexões, não necessariamente eram alianças, mas eram conexões que poderiam se tornar alianças. Então, eu não queria pagar para ver. Então, eu decidi, no primeiro, assim que eu vi o cash, eu decidi, ok, eu quero jogar com pessoas que não tenham conexões. Essas pessoas seriam mais os Old School, porque, por exemplo, a Sarah e o Wesley são pessoas que ninguém conhecia, ninguém lembrava. Uh, o Boscatelli, as pessoas conhecem, mas ele não é ativo nos jogos. A mesma coisa, é, o, o Ali Medeiros, por exemplo, sabe? Pessoas assim, mais antigas. Então, eu me conectei com essas pessoas. E a gente formou, é, não aliança de início, mas eu mantinha o um contato com elas e com a intenção de que essa aliança acontecesse em algum momento do jogo. E todos sabiam disso. Então, a intenção na Merge era que essa aliança se unisse, e a gente ah, iria, as duas alianças principais, a gente iria tirando gente que fosse ameaça em ambas as alianças, para que a gente, ah, que seria uma terceira aliança, estivesse ali no meio, controlasse tudo. Então tinha a aliança do, do Cris, por exemplo, sabe? E tinha a aliança que tinha o um Haddad, por exemplo. Então, assim, eram dois lados, as pessoas viam o jogo dessas duas formas, sendo que, na verdade, tinha uma aliança no meio que iria eliminando ambas. Eu amo esse jogo de Aliança do Meio, quando ele dá certo é tudo, né? O problema é que é, é. difícil manter as, as aparências como nós vimos, né? É... Aí tá, chega a sua app. você, quando a sua app é formada, você, você, tipo assim, você já tinha uma percepção que a, a Yarilo era muito mais forte em vocês que vocês em provas? Ou você, você achava que estava equilibrado? Como que foi isso? Como que, como que a tribo Azória nova se lia com relação a, a desempenho em provas? Assim? Não, eu acho que nessa, nessa swap, nessa formação, acho que era, eu achava que era equilibrado. Porque a gente tinha o Leandro, que era bom em prova, é, a gente tinha. O Leandro, que era bom em prova, e. O Leandro, que era bom em prova. <risos> Então... É, parando para analisar agora, eu acho que a gente não era tão equilibrado não, mas eu achei que era. Eu, eu achava a tribo muito fraca na formação original. Eu sempre, as poucas vezes que fizemos prova, eu pensava, nossa, a gente vai, vai para o CT. E a gente não foi, as duas vezes que fizemos, então... Ou seja, a sua leitura sobre desempenho em de provas na prova não estava muito aguçada, né, amigo? Porque quando você achava que você estava bem, você não ia para o CT, e quando você achava que estava mal, você não ia. É, só que assim, no final das contas, a, a nova Zória, eu não, me, eu não me incomodava tanto em ir pro CT. Primeiro porque eu já tinha passado metade da Premerge, eu não tinha ido para um CT, eu precisava ir para saber como que estavam as minhas conexões, as minhas relações, saber se elas estavam funcionando. Eu sei que ninguém quer ir para o conselho, não fazer esforço para ir, mas é importante. então assim, é. E eu sabia que eu estava bem posicionado, mesmo não querendo pagar para ver, uh, eu sabia que eu não sairia. E é engraçado, porque, assim, mesmo você sem ir para a CT, é, você, a gente não pode, eu não, acho que não, é, não seria justo com você dizer que você foi um dos jogadores discretos da, da edição. Eu acho que você se <risos> colocou em evidência é, desde muito cedo. E, assim, é, o seu nome era sempre falado. Ou era, ou era voto, ou estava envolvido em alguma história. E, enfim, é... Aí começam a vir esses CTs aí consecutivos da, da Zória nova, na Swap. Vocês perdem uhum. Rafa, depois vocês perdem Ramon, depois fazem a troca, perdem Edu, a Marge tava ali, etc. Mas é, esse, esse momento, assim, tipo, não, em algum momento não chega uma hora que você fala assim, cara, tá começando a ficar esquisito isso aqui, eu posso ficar sem número. Daqui a pouco não vai ter mais alvo na tribo. Isso não passava pela cabeça de vocês? Ou você estava tipo, tão bem posicionado que não de boas? Vamos aí para mais uns 5 que tá bom. Não, na verdade, quando teve a swap, é, eu estava off, e quando eu voltei já tinha tido a troca de tribo. Então, assim, o Pedrinho fez a escolha, e ele era um aliado meu, só que eu não pude. Opinar? É, opinar. é quando eu cheguei estava pronto, e eu odiei a tribo. Quando as outras pessoas perguntaram, você gostou da tribo? Eu, nossa, eu amei, gente, am amei estar tá com vocês. E no PVT do Pedrinho eu falei, puta que pariu, eu odiei essa tribo, a tribo do inferno, entendeu? Porque, é sério, porque assim, todas as pessoas que estavam na minha tribo, 90% são pessoas que eu gostaria de trabalhar na Merge. Ou seja, se perdêssemos várias vezes, eu iria ter que eliminar as pessoas que eu queria trabalhar. Sim. Entende? Então, assim, uh, acho que tirando... Uh... Tirando o Ramon, que era alguém que eu trabalharia, mas até então a gente não tinha se conectado tanto em termos de jogo. É, então, assim, Ramon era um, um, um, um, um bóron fácil, assim. E tinha a Marcela, que era uma aliada minha por tabela, por estar tá conectada ao Leandro, por estar tá conectada ao Kleber, né, ser a, a, a Mokoshi que estava unida ali. Então, assim, era por tabela, mas não tinha contato comigo, ela não falava de jogo comigo. Então, assim, era alguém que, por mim, eu eliminaria. E eu tentei. Mas aí ela foi trocada, né? Isso, isso, ou seja, pelo que você está falando aí, essa troca da Marcela com o Edu não era uma coisa que necessariamente você quisesse que acontecesse do jeito que aconteceu, né? Então, na verdade, eu a gente que decidiu né a, a aliança secreta lá dos Old School, que eram os Rangers, porque cada um era de uma tribo original, coincidentemente, então éramos de cada cor diferente, então éramos os Rangers. E o Wesley foi para o exílio naquela rodada, e a gente decidiu, eu não sei se isso já sabiam, mas eu acho que já. E a gente, como aliança, a gente estava é, discutindo sobre quem seria trocado. Uh, inicialmente, quando sugerimos isso, antes mesmo de saber quem iria pro exílio, uh, eu acho que uma das pessoas cogitando foi o Gritem, porque ele era um dos aliados do outro lado, do, do, do Cris, do Leal, então, seria o Gritten, que vir, voltaria para a Zória para ser eliminado se a gente perdesse. Mas a gente, pensando, a gente preferiu pegar alguém que talvez fosse mais um, forte, que fosse visto como alguém mais. que, que tinha mais poder dentro da aliança. E o Gritten não era visto dessa forma por nós até então. Então, ficamos entre o do Leal e o do, e o do Rodrigues. E aí, na votação lá, entre quem seria melhor, o do Rodrigues acabou sendo a opção. Uh, e sobre quem mandaríamos para lá eu até pensei em me sugerir só que eu fiquei com receio porque eu não tinha tantos contatos para me manter seguro na outra tribo então das opções que eu tinha ali uh, metade iria surtar se a gente fizesse isso e metade não seria benéfico porque eu podia perder essa pessoa caso eu fosse eliminada lá então a Marcela era alguém que se eu perdesse, não faria diferença pro meu jogo naquele momento. E aí eu tentei usar a desculpa de que. Pro Kleber, que era alguém próximo da Marcela, de que seria bom porque protegeria ela de ser eliminada, já que ela era um alvo constante ali na Zora na, atualmente. E de fato ela era. Só que e naquele momento. Ela tava, tava perdendo sempre, né? É, só que naquele momento realmente falei: ah, manda a Marcela, vamos salvar ela. E ela deixou de ser um foco meu, por exemplo. Uhum. Tá. É, em que momento, você concorda com essa minha leitura que eu fiz de você Que você, você se expôs demais no jogo assim Que você ficou muito em evidência o tempo todo no jogo Sim. É, Por que você acha que isso aconteceu? Em que momento que isso acontece? Era uma coisa que você já queria? Já era uma pretensão sua? Como é que isso aconteceu na temporada? Não era uma pretensão minha Eu queria jogar super discreto até a merge Porque eu sempre me destaco muito no início Nem sempre positivamente E aí eu acabo me ferrando, né? Então... Quando eu comecei o jogo eu falei, ok, eu vou jogar tranquilo, eu vou jogar com calma, mas uma tribo de cinco pessoas já não tem como você se esconder, então você tem que trabalhar, não tem, não tem jeito, você não pode ficar morto ali. E numa conversa que eu tive com o Chris, acho que no final da Pre merge ele falou pra mim que eu assumi um protagonismo muito grande no início do jogo, e é verdade, porque eu fui pro primeiro exílio, no primeiro, na primeira lista de queridinhos eu fui pro primeiro exílio, e eu fui pro terceiro exílio. Então, eu fui a primeira pessoa a ir duas vezes e a escolher poderes que influenciaram muito no jogo. Sabe? É, a primeira vez eu escolhi uma imunidade para minha tribo. É o que eu queria, estar imune. Então, escolhi a imunidade pra Zória e isso forçou uh, duas tribos a irem para um conselho intertribal, que não chegou a acontecer porque é a Sara quitou. Uh, mas a minha escolha fez com que as pessoas trabalhassem entre entre tribos, né? Então... Foi o primeiro grande movimento do jogo, eu acredito. E é, eu não queria ter um alvo, por exemplo, de ir para exílio pegar uma pista para o ídolo, porque as pessoas iam eternamente achar que eu tinha um ídolo no jogo. Então, eu queria pegar algo que eu pudesse falar, olha pessoal, eu escolhi isso aqui, não tenho mais poder, não tenho pista, acabou. Tá? Não, tem, não coloquem um alvo em mim. Então, foi o que eu fiz. Eu fiz a escolha e contei para todo mundo. Eu falei, olha gente, não tenho ídolo, tá? Eu escolhi isso aqui, ponto. Boa sorte para vocês. E aí, na segunda, na terceira rodada, a, a Vélez procurou a Zória. Fiquei sabendo no do Gritem que foi ele que sugeriu isso, eu não sabia. Então, bom movimento pra ele. É, boa jogada, né? E aí as, a Vélez procurou a Zória. Antes de falar com a tribo inteira, ligaram diretamente pra mim. O Montoso falou primeiro comigo. Olha, estão querendo propor isso pra sua tribo. Você acha que é legal? Você acha que é viável? E aí eu falei, ah, acho que sim. E nesse meio tempo eu fiquei pensando sobre a proposta, porque a Veles e a Zória ficaram imunes e duas tribos iriam para o CT, juntas, né? E eu fiquei pensando nos meus aliados, que estavam nas outras tribos, porque a Veles eram as pessoas que eu tinha menos conexão, então se eu fizesse isso eu ia estar tá ferrando meus aliados nas outras tribos, só que parei para pensar nos cenários e todos eles estavam bem posicionados. O que estava mais em perigo era o Moscatelli, que tinham três pessoas na tribo dele. E aparentemente o Rabone e o Chris eram muito próximos, então eu tinha muito receio de como se até saísse, porque dependia até então do Rabone, e o Rabone poderia optar em ir pelo Cris. Então, uh, eu, eu, acabou que eu fui para o exílio, no acordo com as Azor o que não era o combinado, mas eu acabei indo, e aí, aí eu sobre meus ombros uh, manter o acordo, e eu não queria ser a pessoa a esfaquear a quebrar pro Messi e esfaquear uma tribo inteira pelas costas. A tribo inteira, né? Não faz sentido, assim. É, então... E me sugeriram isso, inclusive. Mas eu falei, não, não vou fazer isso, entendeu? Eu <risos> acho... não, não Eu amo essas sugestões. Olha aqui, você podia é. fazer a gente ali se queimar ali com aquelas cinco pessoas? É, tipo assim, olha, nossos aliados vão ficar putos com você. É melhor você entrar imunizar outra tribo. Eu falei, não, mas eu fui presídio com a ajuda da velhas Eu não vou esfaquear a Vélez pelas costas. Sendo que eles me ajudaram a fazer isso e propuseram algo que vai me beneficiar. Porque eu quero ficar imune, eu não quero ir para o conselho. Minha tribo, não é boa. Minha, minha tribo não é boa em prova, então eu vou pagar para ver, fazer prova e perder? Eu não vou. Entende? Então... Uma outra Bom, coisa aí... também. Ah. Não, quando, o é... minha, quando o Moskert veio para minha tribo, ele foi presídio nessa rodada. E ele estava em dúvida entre fazer uma swap ou usar o mesmo poder que eu tinha usado, que mandaria duas tribos para o conselho individual. E foi nesse momento, ele estava em dúvida, ele provavelmente ativaria a swap, e aí eu falei, calma, Moscatelli, é melhor então fazer, ativar a imunidade para Zóra e para Velis, porque ele queria imunizar Velis, porque o Cris estava lá, e como eles estavam cansados de ir para o CT, ele queria ser grato ao Cris. É, e o ponto negativo disso é que estava uma guerra declarada, Zóra e Velis versus Mocóxi e Perum. E eu não queria que as pessoas enxergassem uma guerra, porque não era o que estava acontecendo, sabe? Eu não estava numa aliança com a Vélez. Então com falei, Mascatelli, então escolhe de novo a imunidade para as nossas tribos. Mesmo que as pessoas imaginassem uma guerra, era melhor do que a Swap, que iria bagunçar o jogo naquele momento. E então, é, até argumentei para ele, ah fala para o pessoal que você é, que você quer fazer isso para proteger você eu o isso que já foram bastante para o Conselho, etc., e foi o que ele usou. Então, assim, eu sinto que eu também tive influência nisso. Então, em todo momento, na, nesse início, eu tive destaque. Sim. É, é, por fatos é, é. diversos, você acabou ficando em evidência. O que, e você, assim, né a sua personalidade também é uma personalidade que, que te coloca nesse lugar também. Você aceita esse lugar bem. É, e aí, enfim, né foi esse o seu perfil no jogo. Agora, você falou de uma coisa aí... Tipo, o pessoal que foi eliminado muito no começo, todo mundo tava falando que naquela primeira votação dos queridinhos, a galera tava fugindo de ser queridinho, ninguém queria ser queridinho. É, você que foi o queridinho, então, do, do, do, você que foi pro exílio, pro primeiro exílio. Isso, eu mais uma pessoa, que foi o Wesley, acho que todo mundo já sabe, então. Você, tipo, você, quando te perguntavam, você era uma das pessoas que tava falando que não queria ir, você falou, não, pode me mandar, eu vou para lá, tudo bem. Na verdade, não me perguntaram. Eu acho que a primeira rodada não teve estratégia. Foi muito... do coração, assim. É, foi muito aleatório. Só que tinham pessoas que diziam ah, eu não quero não quero ir. né? Porque ninguém quer ir para o desconhecido pela primeira vez. Ninguém hum. quer ser o primeiro a ir para o desconhecido. Né? E eu acabei indo. Então, assim, eu não sabia como agir naquela situação, porque era o primeiro exílio. Eu não sabia como que seria, como que as pessoas iriam reagir com aquilo, se elas iriam descobrir se seria fácil descobrir quem que foi, quem que não foi, então eu não quis mentir, então fui bem sincero, eu acabei indo e fui sincero com o que eu fiz. Muito bem. Bom, e aí, a gente fez um retorno aí no tempo, mas voltando para onde estávamos, veio a fusão. A fusão vem para você num momento bom, ou por você, você teria feito mais uma rodada ainda de swap, como que foi o momento da, da fusão para você? era estava era, esperando que fosse acontecer naquele momento ali? Tá, todas as decisões que foram tomadas em termos de twist, uh, com exceção da, da grande twist que voltou para Iarilo e, e a Zória, que foi o Chris quem ativou, com exceção dessa, dessa, dessa swap, todas as outras foram definidas pela minha aliança, inclusive a merge. A gente já estava pensando, quando que a gente vai ativar a merge? Pensamos em ativar uma rodada antes do que seria naturalmente a merge, porque quem ativasse uh, ganharia um rouba voto e então nós usaríamos a nosso favor. É, e nós controlávamos a lista de queridinhos, porque como tínhamos pessoas em ambas as alianças, é, tanto do lado da Iarilo quanto da, da Zória, então a gente conseguia manipular a, a lista de queridinhos para que nós fôssemos ao exílio, um de nós, né? Então a gente já tinha programado isso. Tanta troca entre o Edu com, com a Marcela, uh, quanto a Merge. Bom, então, tipo, você estava querendo a Merge ali naquele momento. Você estava bem posicionado nessa história aí de aliança do meio. Você ainda estava nessa posição? Você conseguiu chegar na Merge nessa posição com bons números? Sim, consegui. Até o início, até a eliminação do Chris, foi tudo como deveria ser. Foi uma rodada só na Merge, na verdade, né? Mas estava indo tudo bem. E mesmo com a perda... E aí, é, a gente tem o um primeiro blind, que é a eliminação do Moscatelli, né, com, a, com o Felipe do Kleber e da Marcela. E... Era uma coisa que eu previ. As pessoas sempre diziam assim, olha, o Kleber e a Marcela estão muito firme com o Leandro, a Mocoste está muito firme, é, você deveria tirar o Kleber, etc. E eu falava, ah, é, acho que eles estão juntos, sim. Porque o que eu queria que as pessoas achassem é realmente que a Mocoste estava bem unida. Só que na verdade o Kleber estava comigo no Aliança e ninguém sabia até então dessa dessa Aliança, né? Uh, alguém poderia saber, mas não era de conhecimento do cast inteiro. Então a visão das pessoas nesse sentido estava um pouco, uh, não estava completa. Então eu imaginava que tinha a possibilidade do Kleber em algum momento realmente não estar comigo e fui para o Leandro. Só que mesmo assim eu tentei me preparar para esse cenário. O que eu não esperava é que o Kleber fliparia naquele momento e fliparia para uh, o Leal, para o Jairo, para o Gritten e eliminaria o Mosca naquele momento. Que deve ter sido uma eliminação nada doce para você, né? É, foi a primeira eliminação que eu não estava esperando. Todas as outras eliminações até então foram favoráveis para o meu jogo. Bom, e aí então... junto com, esse, com a eliminação do Mosca, eu acho que a gente tem a grande virada e tipo ladeira abaixo do seu jogo... É, que você perde um aliado importante e declara guerra contra o Kleber, vou votar no Kleber até esse jogo acabar não importa o que aconteça o meu voto estará no Kleber e aí você tira Estrategicamente é, é, falando você tira o número de todas as alianças que você está se o plano delas não for eliminar o Kleber é, quando você porque assim, daí o seu voto, né que você avisou, no voto, avisou para a plateia, para todo mundo, que você ia votar no Kleber até você sair do jogo. As pessoas de dentro do jogo já estavam sabendo disso, e já tinha falado para todo mundo, aberto o jogo, olha, para mim é Kleber agora, e fim de linha. Sim, já tinha avisado a todo mundo. Uh, quando o Muscatel saiu, eu não perdi só um aliado, eu perdi dois, porque o Kleber me traiu, então foi a perda de um aliado, que eliminou outro aliado, e... Eu, eu tinha suspeita de que um outro aliado tinha contribuído com a eliminação do, do, do Moscatelli. Então assim, naquele momento eu não sabia em quem confiar, porque toda a aliança Ranger tinha sido desestruturada. Então eu tinha meios para poder uh, tentar reestruturar meu jogo. As minhas chances de chegar na final talvez tinham diminuído, mas não, não eram nulas. Eu acho que eu ainda assim conseguiria uh, me posicionar bem. Só que para isso eu precisava jogar. Então, após a saída do Mosca, eu já pretendia, na verdade, fazer uma ligação com a aliança oposta. Junto com os meus aliados, faríamos a ligação para tentar uma, uma jogada de eliminar alguém que era uh, uma ameaça, acho que para mim e para eles também. E aí, quando o Mosca -Teles saiu, é, eu fiz essa chamada independente. Eu liguei para o Edu, Edu Leal, para a Débora e para o Griten. E falei, olha gente, boa jogada, foi uma jogada inteligente, vocês pegaram a gente, tudo certo. Foi uma conversa bem descontraída, inclusive no chá do Gritem ele falou que eu liguei impondo e não é verdade, eu acho que ele confundiu as ligações, então fiquei um pouco chateado com o que ele falou. Um, eu liguei para eles e falei, olha gente, eu já pretendia fazer essa chamada com vocês, a diferença é que eu imaginava que o Jairo estaria fora e o, e o Mosquetel estaria dentro, mas eu quero jogar com vocês de fato. Uh, temos quatro pessoas agora que podemos conversar e chegar a um acordo para quem será melhor para o nosso jogo E aí beleza, fomos dormir, desligamos a chamada e aí eu fiquei sabendo uh, no privado de algumas informações sobre a situação X né? E essa situação me deixou muito mal então e, e, a e a suspeita de que talvez um outro aliado tivesse envolvido na eliminação do Moscatelli Então eu não sabia mais em quem confiar no dia seguinte eu fiz uma ligação com o único aliado que eu achei que pudesse realmente estar comigo e mais a aliança oposta, que era o Jairo, o Gritem, o Leal e a Débora. E falei, olha gente, é, mudaram as coisas. Ontem eu tinha dito que faríamos uma jogada juntos e tal, eu realmente quero jogar com vocês, só que eu só vou fazer isso depois que o Kleber sair. Porque ao descobrir tudo o que aconteceu, a questão para mim não é jogo. Essa, essa questão estava acima do que era o jogo. Então, eu vou votar nele. É, até perguntaram, ah, você está impondo isso para a gente? Eu falei, não, eu não estou impondo isso para vocês. Eu estou dizendo o que eu vou fazer. Se vocês quiserem votar comigo, ótimo. Vocês têm número suficiente para fazer uma jogada sem precisar do meu número. Porque vocês estão na maioria. Então, vocês têm esse poder para fazer isso. Então, se vocês quiserem tirar outra, votar em outra pessoa, tudo bem. Mas eu não voto em ninguém até o Kleber sair. E falei isso também para os meus aliados, né, que, que eram Leandro, Pedrinho, eu falei isso para eles. E, obviamente, eu desagradei a todo mundo, porque eu me neguei <risos> a jogar com qualquer lado que fosse. Sim. Bom, tá. É, eu acho que, enfim, você, você deu as cartas nesse momento, do seu jeito, você estabeleceu a sua regra de jogo nesse momento, vou votar no Kleber até o jogo acabar. E, realmente, eu acho que isso muda um pouco o cenário, porque as pessoas deixam de poder contar com você para as estratégias delas que não envolvessem eliminar o Kleber, porque você Sim. ia votar no Kleber. É... Qual que é o impacto estratégico disso para o seu jogo? Assim, você acha que, tipo, se você é, não tivesse tomado essa decisão os rumos do seu jogo poderiam ter sido outros? Assim, você acha que você podia ter se encontrado no jogo? Ah, no jogo? Ah, Totalmente, porque uma coisa que eu fiz foi trabalhar muitas relações que eu tive dentro dentro do jogo com as pessoas, mesmo sendo meus aliados ou não. Então, por exemplo, a Debs era uma aliada minha, ela flipou na Merge. Só que a gente continuou conversando de boa. Sabíamos que estávamos em caminhos diferentes, mas eu sempre mantive a porta aberta para ela, para o Gritem, para o Leal, para todo mundo. Eu sempre tentei deixar isso claro. Então, eu tinha, acredito, como reestruturar, sabe, o jogo. Sim. Mas ao me negar a fazer isso por uma questão pessoal minha, eu impedi que o Yuri Jogador entrasse em ação. Então, eu, eu prendi o Yuri o Jogador e falei, não, ele não vai jogar até uh, a pessoa X sair do jogo, Sim. Sim. sabe? Então, eu sabia que aquilo poderia me eliminar, mas eu estava bem com aquilo. Porque o que eu ouvi... É, de pessoas que já tinham saído do jogo, enfim, é, me afetou muito, eu fiquei muito mal com tudo que eu vi, com as, as acusações que eu recebi de ser conivente com algumas coisas, com comportamentos, de saber disso e, e, e ser conivente, então eu fiquei muito mal com aquilo e... e, e, e enfim, com a, a sua decisão tá aí o, o Gritem saiu antes de você né é, porque e você tava imune nesse CT do Gritem você sim. acha que esse essa sua decisão né que acabou travando o jogo de, de algumas outras pessoas já teria tido consequências no CT passado se você não tivesse imune você acha que você teria saído no lugar do Gritem? sim me disseram que eu seria o alvo um aliado mesmo falou olha você era o alvo é, mas aí você ficou imune e... Inclusive em um dos votos que deram pro Gritem falam isso, né? Que um idiota estragou os planos. No caso fui eu por ter ganhado a imunidade, eu acredito. Então... Foi isso. E eu, eu tinha, pro, tinha proposto pra outra aliança que a gente jogasse junto. Eu falei, gente, a gente tira a pessoa e a gente pode depois disso fazer uma jogada a que vocês quiserem. Eu não vou impor nada. Se vocês quiserem tirar... Contanto que não fosse alguém que eu tivesse aliado, que eram duas pessoas, a gente teria três opções para poder decidir, Sim. sabe? Mas eles não quiseram, eles não acreditaram em mim, eles acharam que eu tava mentindo. Porque eles tinham uma percepção sobre tudo o que tinha acontecido, aí, aí, o que explodiu, que eu tava sendo... Uh, que eu tava querendo votar no é só porque era conveniente naquele momento para mim. E não era por isso, Sim. entendo. Só que eles Bom. acharam que... Então fazer uma outra pergunta sobre essa sua decisão aí de, de ir para o ataque contra o Kleber você acha que teve pessoas no jogo que poderiam ter se aproveitado dessa sua decisão estrategicamente falando poderiam ter se aproveitado dessa sua decisão para eliminar o Kleber porque, são pessoas que, porque o Kleber não jogaria com essas pessoas e que aproveitar que já teria um número, que era o seu número que já estava garantido no Kleber e que por não terem feito isso, acabaram prejudicando o próprio jogo. Você acha que alguém, alguém, alguém não foi inteligente de aproveitar o seu voto no Kleber? Ah, é é Sim, o próprio, uh, os três estão embora atualmente no jogo e o gritem, né? Porque eu propus para eles isso e eles falaram que se fosse bom para o jogo deles manter o Kleber, eles manteriam. É, eles falaram que eram, estavam gratos ao Kleber por ter flipado na rodada passada e ter tirado a Moscatelli e ter salvado um deles. E eu tentei falar que ele tinha feito essa jogada individual com eles, porque o Moscatelli era uma ameaça para ele, para o Kleber, mas que não necessariamente ele iria se manter, porque eu sabia que a relação que o Kleber tinha com, por exemplo, a Mocoste original era forte, então eu imaginava que ele poderia flipar de novo. Era muito mais fácil eles contarem comigo, que eu estava expondo todo o meu jogo e estava sendo bem honesto, bem aberto com eles, sabe, do que confiar no Kleber. Mas eles falaram que sentiram uma vibe mais confortável quando fizeram a chamada com o Kleber e com a Marcela e eram gratos a eles. Então eu falei, ok, é uma decisão de vocês, eu respeito isso, eu não concordo, mas eu, eu entendo. Ah, respeito não, eu, eu entendo, mas eu não concordo. Foi o que eu disse. Bom, aí você sai. Enfim, essa minoria né que está se abrindo aí como minoria na plate no jogo eles estão falando isso há algum tempo e estão sendo poupados né? você saiu é, no lugar deles, alguém tipo já que eles eram minoria, poderiam ter saído um deles ali, né? era fácil também para o outro lado ter poupado você, que estava com o jogo já também escancarado, já tinha na situação que você estava eu acho que mesmo se você quisesse voltar atrás nessa sua decisão aí de investir, eu acho que seria muito difícil fazer isso. Já era muito tarde, exatamente. É. Então, era um jogo que dava para prever o que, que ia acontecer, mas preferiram manter a tal da minoria com três pessoas do que tirar e, e tirar você. <risos> Choices. Ou seja, você acha que essa minoria é tão minoria assim? Você acha que tem relações aí... É, obscuras, que as pessoas não estão sabendo, o que que você acha que fez é, a maioria não diminuir a minoria, ao invés de, de tirar você? Um, eu acho que eles realmente estão na minoria, eu, eu, não, eu não entendi muito a escolha, eu realmente acho que o meu jogo ia continuar da mesma forma que estava. Eu continuaria votando no Kleber, então eles poderiam, sim, ter eliminado alguém da minoria. E, Mas eu não entendi essa questão também. Foi uma opção deles, eu acho que... Uh, eles sentiram, eles, Algumas pessoas ficaram chateadas por eu não contribuir com elas, sendo que eram minha, minhas aliadas. Então elas ficaram chateadas por eu não contribuir. Uh, e eu era uma pessoa que não estava no jogo. Entende? Então, acho que eles preferiram descartar isso, não faz sentido para mim, mas... Vamos descobrir, vamos descobrir. É. Eu, eu espero, sinceramente, que tenha coisa aí por debaixo dos manos, que eu adoro quando tem. É... Bom, olha só, F9, não é? agora com a sua saída fomos para o F9, só ídolo falso, nenhum poder na roda de, de individual, você acha que isso vai aparecer aí pelos próximos conselhos? Acho que já foi embora com as pessoas? O que está que acontecendo com esses poderes? Cadê? Ah, bom, dois deles estão no jogo ainda. Agora, quando vai aparecer, depende de quem tem, né? Entendi. E se tem mais algum poder, talvez. Não sei se tem realmente. Eu acho que. Acredito que deve ter saído com alguém no jogo. Muito bem. Posso passar? Bom, e, bom, aí você sai... Acho, eu, eu imagino que, por tudo que aconteceu e pelas decisões que você tomou, pessoais, é, isso deve ter frustrado um pouquinho você, né? Acho que chega um momento do jogo que eu acho que você fica frustrado. Como é que fica isso para essa questão da repescagem? Você vai... voltar? Você está afim de voltar? Se você volta, como é que ficam as coisas? Eu... Assim, em nenhum momento eu quis desistir do jogo, sabe? Apesar da minha, da minha decisão de de, não, de me travar de jogar, eu não, não queria quitar, não queria desistir. Eu queria eliminar o Kleber e continuar jogando. Infelizmente, não deu. Então, eu vou fazer a repescagem sem espero poder voltar, mesmo que eu não, não tenha oportunidade de chegar na final ou de entrar em uma aliança novamente, ou de trabalhar com alguém. Um, mas eu... Eu... eu não sei, eu, eu, eu podendo interferir de alguma forma e melhorar a minha posição vai ser ótimo, porque, né? A chance ser... ah, é não. Melhorar a sua posição, você está se comparando com, com a sua posição agora, né? É. é, em ranking. E, assim, no último CT, pessoas falaram, olha, me arrependo de não ter votado contigo naquele CT ali. Então, tanto que as pessoas votaram. Algumas pessoas votaram no Kleber também. Então, assim, eu acho que... No momento que as coisas melhoraram um pouco, para mim eu saí. Então, talvez eu voltando em outro momento eu conseguisse me encaixar ali um pouco mais. Hum. Então... Muito bem. Amigo, você estava um bom tempinho também, sem jogar nada grande, né? Me corrija se estou enganado. Não estava. Não, não, não não era, não era, não era, você não era um arrozinho, assim, que estava saindo de um não. jogo e entrando no outro, etc. E, e tinha, especialmente no VD, tinha bastante tempo, a sua, sua GOB já faz bastante tempo. É, Cinco claro. anos. Você estava você esperando o convite, você queria voltar, você estava afim quando você descobriu que era Second Chances, você ficou empolgado com a ideia, como é que foi esse processo pré-entrar na season? Amigo, assim que acabou o Tortuga e a moderação postou o vídeo da próxima temporada, anunciando que seria Second Chances, eu dei um pulo do sofá e falei, ok, o que é que eu vou fazer no jogo? Eu já sabia que eu seria chamada, então... Ah. eu já E quando eu vi que eram 25 pessoas, eu falei, ok, vão ser 5 tribos de cinco pessoas. Então eu já comecei a colocar a cabeça para funcionar, e comecei a ficar receoso, porque... Quando eu encerrei Gobbi, no meu texto de despedida, o VD falou... A última frase dele é, te vejo em breve. Então eu sabia que em algum momento eu voltaria para o jogo. É... E a partir disso eu já estava um pouco desgastado com algumas coisas no, nos jogos uh, Eu sempre era feito de chacota por algumas pessoas em como jogador uh, até amigos mesmo às vezes faziam piadas que me atingiam mesmo sendo brincadeira mas eram piadas que me faziam mal sobre eu nunca ir bem nos jogos e tudo mais então juntou isso com com a, a expectativa de talvez jogar novamente o VD eu decidi me afastar né, outras coisas também pessoais, e eu me afastei justamente porque eu queria ficar esquecido para quando eu voltasse eu não ter um alvo, eu não ter uma... sabe, não ser muito visado. Então, quando eu fui convidado pelo Simen, eu aceitei no mesmo minuto. Ele falou, você quer participar? E eu falei, ah, quero, na hora. Então, foi... Eu estava esperando e fiquei muito contente com o convite, estava muito empolgado para jogar, porque para muitos... Esse Second Chance, Ucrânia, era uma redenção do VD. Uma redenção da franquia VD. Essa temporada, para mim, não era só uma redenção no VD. para mim, era uma redenção no mundo dos jogos, como jogador. Era a chance de eu provar que eu, pude, que eu sabia jogar, que, sabe, meu jogo não tinha morrido junto com o Orkut, que era onde eu era bom, enfim, naquela época. Eu nunca consegui mostrar para as pessoas aqui do, do Facebook, né? Então era uma segunda chance para mim nos jogos. Era a chance de eu talvez até voltar a jogar mais ativamente, sabe, sendo reconhecido. Mas acho que não veio aí. Ai, mas eu discordo demais de você, demais de você. Assim, eu... mas eu vou falar disso no final. Discordo muito. Acho que você não tem. <risos> acho que você pode sair com muito satisfeito, assim. Mas vou deixar para falar disso depois. Vamos para o nosso quadro. Ela faz o chazinho dela. Yuri deu a sorte de poder escolher o que, que ele vai fazer, porque tudo já foi escolhido, então voltamos a ter todas as opções. Vamos lembrar aí para a nossa plateia. Ele pode soprar velhinhas, que é o mesmo, o mesmo quadro que tinha na, antes da fusão. Ele pode distribuir os pedaços de bolo, falar quem vai ficar com o primeiro, segundo e terceiro. E ele pode decidir quem ele convida para a festinha dele, sendo que ele tem que convidar no mínimo um e no máximo duas pessoas. Qual dos três você vai escolher? Uh, o convite para festa. Muito bem. Então vamos de quem convida. E os seus arrobas você vai revelar ou vai manter em sigilo? Uh, eu revelo. Então pode falar aí, dizer quem você vai convidar para sua festa e quem vai ficar de fora. Tá, é só falar quem eu convido ou tem que justificar o porquê? Não, você tem que justificar. Ah. <risos> Desculpa, gente. É, o meu primeiro arroba é o Wes, ah, eu convido ele para minha festa foi uma pessoa muito querida que eu pude conhecer aqui na, na temporada ah, é uma das pessoas que eu espero é, manter um contato acho que independ... a gente foi aliado por muito tempo a gente teve é, muita história junto e independente de qualquer coisa com relação à parte estratégica a parte de jogo mesmo é, eu fiquei bem feliz de conhecer ele e... Enfim, está convidado. Muito bem. Segunda arroba. Segunda arroba é a Debs. A Debs, que foi uma aliada desde... Uma aliada em potencial no início, se tornou uma aliada de fato. Mesmo ela achando que não em alguns momentos, mas Debs era a minha aliada. Gostou muito de você e está convidada para a festa. Para a gente poder papear sobre novelas, sobre celebridade. O que significa, se já convidou duas pessoas, significa que você não irá convidar o seu terceiro arroba, porque não pode convidar todo mundo. Quem é o terceiro arroba? É o Kleber. Oi, gente, a plateia vai. Olha, eu não, eu não fiz nada, tá? Tá aqui o papelzinho. ele sorteou, eu não tenho nada com isso. Eu, eu acho que você não precisa nem explicar, né, amigo? Eu acho que já, já, já, já tá meio claro por que você não convida é. ele. Então, assim sendo, fica o Wesley e Débora convidadíssimos e Kleber na portinha de mãos vazias, sem, sem receber o convite para a festinha. Amigo, agora é aquele momento que você manda beijo para os seus fãs, que eu sei que você gosta de ter fãs, né, atorzinho. Então é um momento que você manda beijo para os seus fãs, fala aí o que você conclui a sua trajetória, pelo menos provisoriamente, né. Então, primeiro quero uh, muito agradecer a moderação pelo convite. Eu fiquei muito contente de participar. Como eu disse, não foi a minha temporada dos sonhos, a forma como ela terminou. Mas eu acho que eu consegui provar um pouquinho do que eu queria, pelo menos para mim. Não sei se né, para as pessoas como eu queria, mas para mim eu acho que eu consegui provar um pouco. Uh, quero agradecer a todo mundo que torceu por mim, que me acompanhou. Eu sei que não são tantas pessoas. Eu sei que não sou muito ativo nos jogos e por isso... Muita gente não me conhece, eu não, não torço tanto, mas eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou. E eu também quero me desculpar, pedir desculpas, com a Débora, com o Leal, com o Jairo e com o Gritem uh, sobre o meu voto lá no testão que eu fiz. Uh, onde naquele momento eu falei no final sobre achar que as pessoas deveriam uh, ter a mesma percepção que eu estava tendo e que era uma questão moral para mim, que deveria ser para eles também. Mas o que eu percebi depois é que eu tinha uma informação que nem todo mundo tinha. Então a minha percepção estava muito mais forte sobre tudo. Então eu quero pedir desculpa, porque eu sei que ofendeu é, pelo menos um deles, né? A gente já conversou no privado. E aí eu queria publicamente pedir desculpa, porque meu voto também foi público. Muito bem, tá pedido aí as desculpas, está tá dado o recado. E agora sim eu vou falar com você. Yuri, é, você falou... Eu, eu tô achando isso lindo nessa temporada, porque as pessoas falam pra mim o que elas queriam, o que elas estavam buscando na temporada, e assim, eu acho que na maior parte dos casos, especialmente quem conseguiu durar mais tempo no jogo, é, eu tô vendo que assim as missões estão sendo cumpridas. Assim. Eu acho que você é um dos personagens mais marcantes de Ucrânia. Eu acho que ninguém vai falar dessa temporada sem lembrar do seu jogo, do seu gameplay, e ninguém vai fazer de chacota, não. E ninguém vai falar que foi um jogo é, que, que não, não é respeitável, não. Sabe? Eu acho que tem a... <risos> eu não aguento vocês. Eu não aguento. Mas... Eu acho que ninguém vai... Bom, as pessoas podem falar o que elas quiserem falar, mas eu acho que é isso, sabe? Você pode ter a, a sua cabeça tranquila que você foi um dos personagens marcantes de Ucrânia. Seu gameplay foi lindo de ver, assim, é, aconteceu essa situação que te fez, tipo, dar uma travada no seu jogo, o que acontece, né? É, e que acabou, de alguma maneira, gerando um alvo em você, talvez precoce. Mas isso é um detalhe, isso é um detalhe, perto do que você fez no jogo, do que, das informações que você tinha, de como você estava posicionado. Então, acho que assim, se alguém tinha alguma dúvida que você sabia jogar esse jogo, eu acho que essa dúvida foi dirimida aí, como dizem, né? Então sinta-se orgulhoso da sua trajetória. É... Obrigado é. pela pela postura aqui no chá, pela né, pela pela postura mesmo, por manter a classe, que eu sei que é, foi foi uma coisa proposital assim. É, e é isso. E, enfim, boa sorte agora na repescagem. A gente está vivendo uma, uma, uma fase aí já final do jogo. Então, agora as linhas começam a ser traçadas, acho que mais pensando em quem eu quero levar para a final uhum. do que em que, qual aliado eu preciso manter. Eu acho que já chegou a hora que as pessoas começam a pensar mais em, em quem eu estou levando para a final. É, espero que a gente tenha surpresas boas aí, né? Espero que o jogo não fique previsível como não foi até aqui. E espero que vocês tenham gostado desse chá. Eu adorei. E é obrigado isso. Foi um por estar aqui com vocês de novo. E obrigado pela sua percepção sobre mim. Beijo, gente. Até o próximo chazinho. Tchau, tchau.